Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos novamente aos Dias do Jardim. Uh, desta, desta vez com mais uma brica aula sobre como fazer um sistema de a gota. O meu nome é Eduardo e vamos estar com a Sónia, que é daqui da loja de Setúbal, que nos vai dar umas dicas de como desmistificar um sistema de rega. Aquilo que parece por vezes ser muito complicado, vamos hoje perceber que afinal é bastante simples de ser feito. Não é verdade, Sónia? É verdade sim, é Eduardo. Hoje vamos falar sobre o sistema de rega de todos que é mais eficiente a nível de poupança de água. Ao contrário dos outros sistemas de rega, que são com chuveiros ou com difusores, debitam a água, mesmo que controlada, debitam muito rápido e muita quantidade. No sistema de gota a gota, conseguimos limitar a quantidade de água e daí conseguimos controlar a poupança de água no final do mês. Pois, que é o que tem interesse, não é? É poupar, sim. é fazer uma boa rega, termos as plantas saudáveis e ao mesmo tempo tirarmos proveito e menos E menos portanto, custo ao final, no final Exatamente. do mês, sim. Uh, para iniciar, nós precisamos só de uh, um programador e um ponto de água para ligar o programador, uma torneira ou um depósito uh, ou um tanque que conseguimos ligar um programador. Depois, avançamos com um filtro e, se calhar, vou começar a montar, não é? Sim, é melhor, podemos, não é? podemos, já agora, antes de começarmos, podes só falar um bocadinho sobre a importância do programador, que tipo de programador temos? É assim, o programador serve para abrir e fechar a torneira, ou seja, conseguimos fazer uma rega automática, não temos que ser nós todos os dias, a ir pro... temos a preocupação de regar, ou seja, o programador, nós programamos consoante as regras que queremos, e ele faz a rega uh, sozinho. Quer dizer que eu posso ir de férias e as minhas plantas do meu jardim, ou da minha varanda, continuam a ser regadas? Sim, sim. Ótimo. Sempre confiando Está no programador. E, e aí conseguimos controlar a mesma quantidade de água que queremos que, que rega, ou seja, com o, com o tempo de rega. Ou seja, ele não fica a regar meia hora, só fica a regar se a meia hora se eu quiser. Não é? e neste, neste caso, nós temos um programador a pilhas, de torneira, uh, Existem também programadores para depósitos de água que não têm pressão. Este, neste caso, precisa de uma pressão de um bar para abrir. Os outros uh, não precisam... Uh, existem programadores específicos para depósitos de água que podem abrir a pressão zero. Uh, neste caso, nós temos um que é para uma torneira, porque sabemos que temos pressão. Vou começar a montar. Portanto, dizes que a pressão mínima que ele tem que ter é um bar? Um bar, sim. Ele com um bar já abre. Precisa ajuda aí. Uh, penso que não. Eu já tenho visto que programadores temos alguns com duas vias. Este é um programador de uma via, mas também existe duas vias, não é? Existe sim duas vias. Duas vias é para quando não temos pressão suficiente para regar a, a, a nossa área de jardim. E então optamos por duas vias que ele consegue fazer uma rega diferenciada. Abre a primeira via e depois a seguir abre a segunda via. Portanto, se não tivermos um caudal certo, na, ou se não tivermos muito caudal na nossa torneira, em casa, quer dizer que conseguimos, que, com um programador com duas vias, regar parte do, do jardim agora e depois ao fim desliga um e começa outro. Começa a outra. a outra, sim, para ah. conseguirmos ter água para todo o jardim. Ah, espetacular. Porque só de uma via ah. não conseguiríamos ter. Agora vou aplicar o filtro, o filtro é importante para evitar que as impurezas que existem nas águas uh, entrem no sistema de rega e é logo, é logo montado a seguir ao programador. E há alguma posição específica para sim, o... Sim, sim. Eles têm uma seta que indica aqui uh, o fluxo de água, ou seja, vem de, de cima okay. para baixo. Aqui vamos arriscar também. A seguir ao filtro, aplicamos o redutor de pressão. O redutor de pressão serve para reduzir a pressão porque o sistema de gota a gota funciona com uma pressão baixa. E, e então uh, necessitamos disto porque senão uh, os nossos programadores podiam correr o risco de nos saltar todos. Então, por isso, a utilização do, do, do redutor. redutor. Também vou aplicar. Assim. Que reduz para um barco, correto? Um estou a ver aí sim. escrito um bar. Sim, sim. Normalmente, a gota-a-gota a gota gosta de pressão de um bar. Ou precisa? Um bar, um bar e meio. Parece bastante simples. Sim, Parece agora. Já. Isto é mais ou menos como tipo peças do Lego. Vamos montando e encaixando umas coisas nas outras. Exatamente. É tipo Lego. É, é começar é e <risos> encaixar umas peças a seguir às outras e temos o efeito que pretendemos. Agora, para continuarmos o nosso sistema de rega, gota-a-gota, gota, nós utilizamos... Este tubo, que é o tubo de 16, e podemos utilizar também o tubo de 4 milímetros. Eu neste caso vou começar pelo tubo de 16, porque vou regar uma floreira e, e o tubo de 16 acaba por ser mais uh, eficiente nesse sentido. Corto à medida, aquilo é que eu pretendo. Se calhar vou cortar assim. Assim. Assim. Posso utilizar uma tesoura de tubo, corta-tubos ou um x aquilo que se sentirem mais à vontade. Esta pecinha aqui é a ligação do tubo 16 ali ao redutor de pressão. Não precisa de braçadeiras, é só fazer o aperto. Não precisa de braçadeiras, um bocadinho por causa da pressão, não é? Como só trabalha a um bar ou menos, uh, não precisa de braçadeiras, que se, se fosse um... Ligado diretamente ao caudal da torneira, provavelmente isso saltava. Saltava, sim. Então, fazemos aqui a ligação do, ao, nosso, ao nosso redutor. Também é tudo enroscado, também é muito simples. Não tem muito que saber. Agora, aqui nesta ponta, eu quero fazer uma derivação para aqui para a floreira. Existem uma série de, de ligações, existem uniões... Junções, T's, uma panóplia de coisas diferentes Sim. para conseguimos fazer os, Temos os, os caminhos, os caminhos que, que, que queremos. Neste caso eu vou pôr um L, porque eu quero que ela venha para aqui. Da mesma forma que liguei o conector, faço a mesma coisa. Continua a parecer bastante simples para já. O que é ótimo. Às vezes eu noto no, nos clientes lá na loja, quando se fala em rega, há sempre ali um respirar fundo. É verdade, é. Não é? Porque Porque há sempre -se... algumas dúvidas de, mas, nesta parte da rega. Mas o sistema gota-gota é uma coisa muito simples de se montar. Uh, por exemplo, existem outros tipos de sistemas, tipo o sistema de expressão ou enterrado. É um bocadinho mais complicado e requer um planeamento muito e... Legal e contas, que é preciso contar caudal e pressão. Neste caso é muito simples e qualquer pessoa consegue fazer. E acaba por ser muito mais eficaz. Vou cortar agora outro pedaço para vir até cá acima à floreira. Faço a mesma coisa com alguma pressão. E agora cheguei aqui à floreira. Vou colocar outra vez uma ligação. O L também. O L também, porque ele está a fazer a curva e eu quero que ele dê aqui umas voltinhas. Pronto, e agora vamos encaminhar o tubo para os pés das plantas. Para os pés, vamos passar no meio das, das plantas para conseguir colocar um glutejador ao pé de cada pé da planta. Vamos lá cortar mais um bocadinho. Se calhar assim chega. Portanto, nós neste momento usamos o programador de torneira, Sim. usamos o filtro, que é extremamente importante para evitar que impurezas entrem na tubagem, correto? Para não entupir os, butchadores. os butchadores, Que já vamos mostrar a seguir. Depois temos então uma peça importante que é o redutor de pressão. Exatamente, a seguir, sim. fez só o tubo que temos mostrado e, os, e as uniões que podem ser estas, que é o que a Sónia tem usado, que são as uniões em L. Em L. Existe Mas em... existe em T's. E direitas também. Exatamente. Bom, eu agora vou passar, como passei o tubo de 16 junto ao pé das plantas, vou a introduzir os gotejadores pegaste acho numa uma peça curiosa, podes mostrar e explicar o que é? Esta pecinha serve para furar o tubo de 16 para ser mais fácil encaixar o goteador uh, Pois, porque disseste que o goteador é... É cravado no tubo. Direto ao tubo. Exatamente. Neste caso, o goteador é isto. Eu, neste caso, escolhi os goteadores reguláveis porque tenho diferentes espécies de plantas. E há umas que precisam de mais água do que outras. E então este regulável permite-me... Uh, pôr mais água naquelas que precisam mais água e menos água naquelas que precisam menos água. Que é a tal vantagem que falaste logo ao início de, do sistema de gota a gota, não é? que é uma, é uma rega mais localizada Exatamente. e que vai mais à necessidade daquela planta. Não é tão general como quando é as pessoas que sim, ali... que rega tudo, tudo na mesma igual. quantidade de água, sim. Uh, existe também outro tipo de gotejadores, por exemplo, estes que são os autocompensantes, estes não são reguláveis, uh, debitam sempre a mesma quantidade de água. Isto é ideal para culturas iguais, onde eu sei que todas as, todas as plantas precisam da mesma água. O ser compensantes significa que são ideais para terrenos inclinados, porque de certeza que vão debitar a mesma quantidade de água, uh, no, tanto no primeiro gotejador como no último. Uh, portanto, Essa tivemos... Era uma questão que eu tinha aqui, que era como é que, eu, como é que eu sei que aquele primeiro gotejador vai debitar a mesma que o último? Pronto, estes autocompensantes que debitam 2 litros por hora, porque existe com 4 litros por hora e 8 litros por hora, estes nós temos a certeza que ele vai conseguir pôr a mesma água na primeira e na última. No caso dos de stand, são estes, estes por acaso já têm uma estaca, mas existe sem estaca também, Debitam também 2 uh, litros por hora, mas já não são indicados para terrenos com declivo. Se eu tiver um, um terreno a direito, estes dão perfeitamente. Boa, então eu vou fazer a aplicação do primeiro gotejador, a passar aqui neste pezinho. Eu com esta chavinha encosto no tubo e rodo ligeiramente, até sentir que ele está a tirar, a cortar o tubo. Já tirei e fez um furo e eu agora vou cravar o gotejador, sem precisar de fazer força nenhuma. Muito fácil mesmo. É, muito, muito fácil e muito simples, qualquer pessoa consegue fazer, não é, não é preciso ter muita força, não é preciso uh, ter muita destreza, <risos> qualquer pessoa consegue fazer. Ora bem, então eu agora vou passar aqui para este lado e vou e vou passar outro, outro goteador. vou fazer outro goteador. O ideal é colocar os gotejadores todos juntos do pé da planta. Sim, é aquilo que montar tal rega localizada, não é? Exatamente. Porque, exatamente porque vai estar a atuar diretamente na, no pé. Portanto, não me diga, localizado. Como eu tenho um, um tubo muito teimoso, Vou-lhe colocar umas estacas para fazê-lo segurar na terra, para ele não se levantar. Está um meu que já caiu. Só por curiosidade, eu vi que também tínhamos na nossa gama suportes, por exemplo, para a parede. Se quiser fazer, se tem floreiras na parede, consegue Exatamente. fixar o tubo à parede e, e temos... o gudejador fica na planta. Sim, é, Temos, temos... Os está... tais suportes esses é para enterrar, mas existem outras existe, funções. Existe de parede e existe de correr também. Imagina queres fazer uma rega de cima para baixo. Há estufas, por exemplo. Nesse caso -me existe mesmo os suportes quando se encaixa nos fios e, e penduras o tubo de cima. Então eu agora já coloquei aqui... Vou colocar aqui mais uma estafa. Sérgio, eu coloco já uma questão que, que a senhora Marta Ponte nos que, que está a fazer, que é se dá para usar em varandas. Sim, sim, é, o, é um sistema ideal para lavanda, para varandas. Podemos dizer que simulamos aqui uma varanda, não é? Sim, é como Temos se estivéssemos uma um varanda, sim. E depois as floreiras. Existem mesmo kits já uh, preparados, uh, que vendemos, que são mesmo específicos ou para jardins ou para terraços. Que já trazem uh, X gotejadores uh, e, e o tubo e, diz, e mostra o esquema como é montado. Sim. Consegue? Não sei se conseguem ver. Eu agora vou aplicar, vou fechar este tubo porque eu agora quero passar para estas floreiras aqui. E ao passar estas floreiras quero utilizar este tubo de 4mm. Tal como a senhora perguntou de, das varandas, este, se eu tivesse que aconselhar, aconselharia sempre este tubo mais fininho, não havendo necessidade de utilizar este. Mas se quiser utilizar, pode utilizar. Mas este aqui adapta-se melhor e é mais, mais leve mais e mais fácil discreto. de trabalhar. Eu vou fechar este tubo... E fechaste como? Um com um tampão. Que é isto. É? Que, é esse que, que é esta pecinha que é o tampão de fecho. É o tampão de fecho. Existe também um tampão que é só dobrar. Ou seja, não é tampão, é uma anilha que a gente dobra ao final do tubo e prende, ah, também sim, existe. Sim. E eu agora vou passar para aquele lado. E eu passar para aquele lado, para este tubo. tem umas ligações de 4mm, são estas. Vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz com os gotejadores. Vou fazer um, um furinho. Aqui. Portanto, isso é como se fosse do nosso jardim para a nossa varanda, por exemplo, ou, ou do, do Jardim de Chão, para uns vasos que temos lá em casa, não é? Sim. Se tivesse uma dimensão maior, se calhar faríamos de outra forma, faríamos uma saída só para o tubo 16 e depois faríamos outro, um, punhamos um T ali na saída e fazíamos uma, uma derivação em 4 milímetros, se preferíssemos, que era para não seguir a mesma linha. Depois é uma questão também de, de ver como é que quer fazer, como é que... Como é que é a estrutura da varanda ou do jardim, para depois conseguir fazer, fazer menos voltas possíveis, neste caso. Ora bem, então eu vou aqui pegar no um tubo de 4mm e vou ligar aqui, no sítio da ligação. Também isso da mesma forma. Isto continua a ser bastante só simples mesmo. Só fazer pressão é. para ele entrar. Eu agora, aqui, como estou a usar este, este tubo de 4mm, vou optei por utilizar estes goteadores, que são os goteadores em linha, que são apropriados para o tubo de 4mm. Estes que eu usei há bocado também consegue-se usar no, no tubo de 4mm, mas obriga-me a fechar o tubo. É, no, no fundo, Porque é um terminal. É, exatamente. Funcionaria como terminal e não funciona como. Passagem, como... Não é? Exatamente. E eu quero um de passagem. Porque quer pôr um gotejador aqui, outro aqui e outro aqui. Se não, teria que passar três linhas de 4 milímetros. que não fazia muito sentido. Muito bem. Mas é possível, não é? É quiser, possível, sim, sim. Se eu quiser o tubo principal passar para vários criar várias ramificações, posso? Podes, sim. No caso, por exemplo... Se, a... se porventura tiver um pé mais afastado... Exatamente. Imagina posso. que tens um canteiro, não é? E depois lá mais ao fundo tens uma, uma laranjeira. Podes fazer... Tens o canteiro e depois fazes a saída... Faço uma saída específica só para aquilo. Sim. Ou seja, este eu estou a cortar para conseguir colocar este gotejador aqui. E agora ponho aqui e vou fazer o um prolongamento. Vou cortar mais um bocadinho. E este é o gotejador de linha? Este é o chamado gotejador de linha. Existem com estaca e sem estaca. Também é possível uh, pô-lo junto ao pé. Também. Sim, estou a ver aqui que temos também o gutiçador em linha sem, sem estaque. Sim. Sim. Fica só pousado então na, na terra. Sim. Na, no substrato Sim. Ou, ou na própria planta. Ora bem, então vamos lá colocar aqui este. Vamos pôr este assim. Ora bem, já tenho aqui feito dois ali de linha diz -me uma coisa, se eu me enganar e furar o tubo principal, tem alguma forma de... Ou vou, quero eliminar uma linha que tenho, entretanto o tubo... mudei a planta de sítio e já não tenho interesse na linha. Né? O tubo 16? Uh, sim, o tubo 16 está furado, para meter um tubo de 4, mas por algum motivo eliminei a planta. Sim, existem os tampões pões lá no furinho que fizeste que é uma coisa muito parecida com as ligações, mas são mais pequeninos. É uma coisa assim. Veja, é o que eu vou utilizar agora para fechar este, este segmento ah, okay. de linha. Uh, Coloca-se no furinho onde tirámos o gotejador, vamos eliminar Colocamos, Colocamos um este... tubo, sim, o tampão no tubo. O tampão, o tampão tubo. <risos> já percebi. Vamos só aqui terminar este. E depois eu aqui pus em linha e agora posso terminar. O ideal será com um destes. Quer dizer que podíamos continuar a fazer sim. um sistema em linha? Sim. Se tivéssemos mais três ou quatro floreiras não havia problema? Sim, pode, pode sim. Vou, vou colocar este e depois vou fechar. Portanto, voltando um, um bocadinho ao início. Falaste nos, nos, nos programadores e falaste de um programador que funciona a zero bares. Sim. porque estes requerem um bar no mínimo, correto? A vantagem desses é mesmo por causa de, dos depósitos. dos depósitos e dos do aproveitamento. Tanques, porque não tem pressão, ou seja, aquilo é água aproveitada, não é? E depois assim que abres a torneira, ou seja, a torneira sai a água sai, sai sem pressão e daí precisarmos de um programador que abra sem sentir a pressão da água, porque estes aqui o que funcionam pelo menos com um bar de pressão precisam Tem que de pressão. Pressão. Alguma pressão. sentir ali a pressão, senão não abrem. Pronto, e terminamos aqui a... Pronto, tu, só para mostrar, este é termo é o tal tampão final, que pode ser usado também para, para corrigir um furo, correto? Sim, exatamente, tanto dá no tubo de 4mm como no de 16mm. Se quiseres eliminar aqui, terás que ter terminar com um tampão também. Muito Imagina bem. que queres terminar com esta floreira, terminas com um tampão. Sim, sim. sim. Depois também existe, para uh, os canteiros, ou para áreas que... Só para mostrar aqui um bocadinho. Que, que necessitam de, de uma rega por expressão, existe a microexpressão. Que são uh, microexpressores que fazem um, um género de um chuveirinho uh, e têm um alcance maior do que a rega gota a gota. Então conseguimos fazer também o um efeito de, de chuva. De chuva, mais, mas em pequenino, mais, Sim. mais concentrado. Conseguimos fazer isto, que é o Muito ideal para, para zonas no jardim que têm uh, correntezas de, de flores, por exemplo, flores silvestres por aí, que queremos regar e que não queremos meter gota a gota. Colocamos uma microexpressão e ele faz ou 90 graus, ou 180 graus, ou 360 graus. Muito bem. Eu vejo que temos aqui mais outro tipo de, de, de tubo. Eu vejo este aqui que é um tubo bastante diferente desse que tens aí na mão. Podes... Pois, esse tubo, se... esse tubo é o chamado tubo poroso. Ele transpira água, não é como o gotejador que pinga. Este enche, parece uma esponja, e depois começa a debitar a água. Ou seja, todo ele deita a água, mas é assim em poros, porque são micropores que estão a deitar a água. Uh, é, é bom para quando se tem linhas de rega, uh, de to todas iguais e de todas da mesma espécie, porque ele vai debitar a mesma água em todo lado uh, e tem que ser enterrado, convém que esteja mesmo junto da terra. Portanto, é, funciona por transpiração, no fundo. Exatamente, sim. Exato, respira respira, respira por, por antes, rega por transpiração, não é? porque ele tem está e, e começa e os poros... Exatamente. Existe também. Tenho uh... aqui mais uma questão, peço desculpa. Um, e como vai funcionar a uh, gota a gota, já que a água está aberta? Uh... A torneira tem que estar sempre aberta. E o programador é que abre e fecha. Tem uma válvula lá dentro que, cada vez que precisa de abrir, ele roda e faz a, a, a sair. água sair. Quando é para fechar, ele volta a, fechar, volta a rodar e fecha. Ou seja, a torneira tem que estar sempre aberta, senão ele não vai funcionar. Muito bem. Uh, Sónia, a dizer, nós... está... desculpa, ah, desculpa lá. Estava-te a dizer só que falta só falar sobre o tubo de, de, de 16 com gotejadores, que também é o ideal ah. para cebos ou para qualquer tipo de linha que também tenha sempre a mesma uh, espécie, porque eles têm já os gotejadores incorporados. Uh, ali dentro tem uns furinhos, mas lá dentro tem um gotejador uh, e são de 30 em 30 uh, centímetros. Centimos. Ou seja, é só estender o gotejador, colocar as estacas e está feito quando temos um canteiro grande, que tenha sempre o mesmo tipo de planta, com a mesma sim. necessidade, pelo menos, de água, podemos usar aquele que já sabemos que de 30 em 30, Ele tem vai um pingar. Luxador. Sim, Ótimo. acaba por ser mais prático na montagem. Sónia, nós estamos a terminar, mas antes disso, não sei se queres deixar algum conselho, um, tirar alguma dúvida que, que suscita muitas vezes aos nossos clientes na loja, como estás sempre na loja, na, na área de jardim, não sei, é, é, eu acho que a rega gota-a-gota gota é assim, um, parece um bicho de sete cabeças, mas uh, quando se começa a perceber e começa-se a abrir a torneira e a ver aquilo a funcionar, uh, acabamos por perceber que é muito simples. Existe na nossa loja, normalmente aconselho sempre iniciarmos, quando alguém quer iniciar, com os kits de rega, porque já trazem um bocadinho de tudo. Trazem o programador, trazem os tubos, trazem 20 ou 30 gotejadores e todas as ligações. E acaba por ser mais fácil do que chegar ali a um corredor e olhar e para aquilo e cheio de pecinhas e as pessoas, ai ah, meu Deus, o que é que eu... Ah, e então ah, acho que é muito, muito simples e, e, e acaba por ser uma poupança muito eficaz a nível de, de água, mesmo ah, nós apagarmos ou então mesmo a nível sustentável, porque é dos sistemas de rega mais, eficaz. mais eficazes. Antes de encerrarmos vou colocar mais uma questão do Sr. Manuel Oliveira, em que ele coloca a seguinte questão, no sistema gota a gota, se o terreno não for plano, há problema? Nesse caso, aconselho sempre a utilizar os gotejadores autocompensantes, Auto que já porque tudes. são aqueles que conseguem manter o mesmo, a, a mesmo débito de água no primeiro como no segundo, ou naquele que está lá mais em cima e naquele que está cá em, mais Vai em garantir, baixo. Vai garantir, portanto, sempre o Sim, mesmo mas não há problema nenhum em montar um sistema de gota, -gota a gota num terreno inclinado, tanto que, por exemplo, num sistema de expressão é muito mais difícil porque nós debitamos a água, né? ou, se, ou se mesmo se formos nós a regar, estamos ali com o chuveiro, ou então o chuveiro está a debitar, está a cair muita água e a água está a escorregar. Está a escorregar. Ou seja, não está a ser absorvida pela, pelo terreno e daí estamos a fazer um desperdício muito maior. Portanto, eu acho que é o ideal. Tenho aqui mais uma questão. Então, se coloca uma regulagem... Uh, sim, um, bem, Sónia, resta-me um, agradecer a tua participação. Um, quero só acrescentar que todos estes acessórios que usamos estão, estão todos à venda no Correla de Rega em qualquer loja de Merlin. Por isso, um, visite-nos, temos todo o prazer em, em, em vos ajudar. Responderemos todas as questões que ficaram por responder e que possam surgir, entretanto, e obrigado por estar desse lado e boa tarde. E obrigado.